Olá pessoal, boa tarde, aqui é Reverson da RMUCel. Vou deixar uma dica rápida aqui para vocês, rápido, ligeiro e rasteiro. O é, computador chegou para nós aqui, ele só liga você pressionando o F1. Tá vendo? Ó, vou ligar ele aqui agora, tá? Você pressiona o F1, aliás, ele inicializa você pressionando o F1 dele, vamos lá. E apitou, Bill Star. Bom, ó, computador antigo antiga, Olha lá, ele pede para apertar o F1 para continuar, tá vendo? Então eu vou clicar aqui, ó, F1, aí ele vai inicializar o Windows. Vou explicar para vocês aqui como é que vocês fazem para tirar essa situação, para desabilitar esse F1 aí, beleza? Ó, tá ó, tá vendo? Tá inicializando o Windows, iniciando o Windows. Eu vou mostrar aqui para vocês... É tem um, pouco, um pouco antiga Então ela demora mais para estar tá ligando Não é problema da hora, tá bom? Não é problema da bateria de BIOS Que já foi testada tá bom? A bateria de BIOS dele está com a carga legal Certo? Então aqui, ó, tá vendo? Ele está iniciando o Windows Vou é, mostrar aqui para vocês Como é que vai ser Deixa ele inicializar aqui Eu pensei que o vídeo ia ser rápido Mas pela demora do computador Não vai ser tão rápido não Desde já que Deus abençoe você aí, de onde você estiver vendo esse vídeo aí, que possa ser útil pra você, tá bom? Deus abençoe sua vida aí grandemente, hein? em nome do Senhor Jesus. Ó, vamos lá, vamos, benção, vamos, benção. Iniciando. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa situação aqui, tá bom? Aqui é que nem o pessoal coloca aqueles memes, né? Duas horas depois, quer ver? Assim que ele aparecer aqui, eu já vou desligar ele, gente Olha lá, foi ó. Eu vou clicar aqui para desligar essa benção Desliguei Desligando, olha lá a hora Olha lá, ó. dia 13 do 5 de 2022 3 e 5 da tarde Então o horário aqui tá certo, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O que a gente vai fazer Vamos entrar na BIOS dele Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Começando. Aí Ligando, desligou Beleza? Aí é o seguinte, vamos lá Vamos ligar ele Ligou, aperta a tecla delete Estou Apertando a tecla delete até ele entrar na BIOS aqui ó. Eu vou te mostrar como é que a gente vai resolver essa situação ó lá. Aqui Apertando Entrou, olha lá, entrou Aí você vai vir aqui, ó com a tecla para baixo, até. Deixa eu ver se é adverso. Factory. Não, ela é em cima mesmo. Ó. Standard Semos Features Meu inglês é ruim pra caramba. Mas ó, vocês vão entender rapidinho. Drive A. A sua máquina vai estar tá assim, ó. 1.44M, 3,5. Tá vendo? Vai estar tá essa numeração aqui. O que, que você vai fazer? Vai chegar até ele, ó. A Drive. Clicou, aí você vai marcar aqui ó, vai clicar nessa opção aqui ó, none. só isso ó, opa lá, none, beleza? Clicou aqui, dá um enter, aí você vai dar um F10, ó lá, e confirma, aí ele já vai iniciar aqui ó, quando ele conseguir iniciar, já estamos em 3 minutos 53, 54 55 Ia ser rápido, gente. Mas é a tecnologia é lá, tá vendo? Já foi direto, ó. Olha lá. Pronto. Resolvido o problema. Espero que te ajude aí, beleza? Aqui agora ele vai iniciar, aqui você pode colocar, desligado, tirar da tomada. Ele vai continuar inicializando normalmente, beleza? Desculpa aí a barulheira, mas eu quis gravar esse vídeo rapidinho aqui pra vocês. Essa dica, dica rápida aí, da família RM Multicel, beleza? Placa antiga aqui, ó, Biostar, beleza? Computadorzinho aqui das antigas são bons, rapaz. Quer ver um computador desse ficar bom, é você colocar um SSD nele. Aí fica show de bola. Beleza, meus queridos? Olha lá, tá inicializando, ó. Glória a Deus por isso. Espero que te ajude. Que Deus abençoe da família RM Multicel para a sua família. Um forte abraço. Fui!